Olá, meus irmãos, Paz do Senhor. É um prazer ter a sua participação mais uma vez conosco no programa Conexão Teológica. Hoje eu tenho a participação do nosso professor, que é o nosso companheiro de bancada, professor Joás. Muito obrigado Amém. por Amém. sempre estar aqui conosco. Hoje nós temos a participação especial do Matheus Línica, que veio nos abençoar aqui hoje com a sua Amém. participação. Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, Tiago. Hoje nós temos um assunto, irmãos, de suma importância para poder. É, refletirmos aqui, né, nós três, juntamente com você aí que nos acompanha de casa, nós vamos falar sobre o fenômeno dos desigrejados. É, possivelmente você já tenha ouvido falar dessa é, expressão, possivelmente você já deve ter lido alguma coisa, ou visto alguma matéria sobre o tema, e nós vamos refletir hoje sobre a importância da igreja. A igreja exerce alguma importância? É, para que eu vou à igreja? Se eu deixar hoje de ir à igreja, é, qual o prejuízo que isso me traz? Então nós vamos fazer essa reflexão hoje sobre essa debandada das pessoas da igreja, por que as pessoas estão é, abandonando tanto assim a igreja. É, eu vou começar fazendo, levantando uma questão aqui. Existe, professor Joás Inácio, você acredita na ideia de um evangélico não praticante, nossa, é, evangélico não praticante. Imagina, eu, qual a sua profissão? Eu sou mecânico. Né? Mecânico não praticante. Desempregado. É, é, não, não existe nada não praticante. Né? É porque a ideia que se tem de algo não praticante, por exemplo, antigamente a gente ouvia muito a expressão de um católico não praticante. É a ideia de um católico que nasceu numa família católica, mas ele nunca foi igreja, nunca fez as expressões de fé. E talvez quando a gente fala Mateus sobre um evangélico não praticante, é essa mesma ideia de alguém que nasceu num ambiente evangélico, os pais são evangélicos, mas essa pessoa nunca confessou a Cristo, mas ele ele acha que é evangélico porque nasceu no berço, né? De alguém que é evangélico. O que você acha dessa ideia? É, eu acho que é como o Joás disse, meio que impossível. Você ser algo e não ser ao mesmo tempo. Ser evangélico é, está totalmente é, né, é envolvido no meio da sociedade evangélica, da comunidade evangélica e exercendo os seus exercícios, que é, é indo à igreja, praticando a palavra de Deus, praticando a comunhão, a oração e tudo aquilo que envolve o, o evangelicalismo brasileiro, dizer que é evangélico. Não praticante é não praticar o que o evangélico faz. Como o Joás disse, é como se fosse um mecânico desempregado. Portanto, não evangélico, né não mecânico, não nada se você não pratica. <risos> é, para você que está em casa nos ouvindo, nós estamos é, é, debatendo sobre esse tema e há pelo menos dois grupos de pessoas que nós podemos identificar como é, desigrejados. primeiro grupo que eu gostaria de pontuar é, e esclarecer para você que nos ouve em casa, é que existem muitas pessoas que se decepcionaram com a igreja. Então, pessoas que, que abandonaram a igreja porque foram decepcionadas aqui, de alguma forma. É, chegaram aqui, se sentiram exploradas, é, chegaram aqui, se sentiram que aquilo que elas... É, a ideia que compraram de igreja, que venderam para elas, de fato, aqui dentro não era é, essa ideia de igreja. Então, de alguma maneira, se decepcionaram, portanto, abandonaram a igreja então se denominam desigrejados. Outro grupo é o grupo que de fato é anti-igreja, o grupo que defende a ideia de, de não a igreja é institucionalizada, que Cristo não instituiu essa igreja, que quem constituiu essa igreja foi Constantino, e portanto essa ideia de igreja que nós temos hoje, ela é uma ideia errônea, falsa, uma ideia que não vinga de igreja. Então é sobre isso aqui que nós estamos discutindo, e eu vou perguntar para os meus participantes aqui, é, há uma importância, Mateus, de, de nós estarmos na igreja. Absolutamente. É, o exercício de igreja, é, a função de ser igreja, é extremamente relevante, não só para o indivíduo, mas principalmente para a sociedade que a igreja está contida. A ideia de que é, eu posso ser igreja na minha casa, eu posso ser igreja sozinho é absolutamente erroneante as Escrituras. Nós vemos, como o texto de Hebreus, de Hebreus 10, 25, que nós não devemos abandonar a tradição de reunirmos como igreja. A igreja tem essa função, né? Jesus deixou alguns, algumas organizações, algumas palavras que dava esse sentido de organização. Jesus deixou mandamentos de batismo, mandamentos de, de santa ceia, Jesus deixou ordens para ir pelo mundo e fazer discípulo. Então, essas coisas, essas ordens, requer o um mínimo de organização para que isso aconteça de fato. Evangelizar, batizar, é, estar em comunhão. Então, essas pessoas que levantam bandeira contra a igreja, elas estão levantando bandeira contra a organização de fato, a institucionalização da igreja. E eu, particularmente, acredito... Que o problema desses anti-igreja não é nem quanto à organização, mas é com a submissão de verdade. Eles não. É, aqueles que se revoltam contra a organização estão dando um tiro no pé. Porque, por mais que eles é, sejam subversivos à organização, é, na medida de que o movimento deles vão crescendo, eles precisam se organizar também. A pessoa que destacar no meio da congregação vai ser o líder. Aquele que, te, que fazer uma função melhor vai ser separado. Então, qualquer coisa que nós formos fazer requer um mínimo de organização. Pelo menos e, é o que se espera, né? É o que se espera, <risos> a não ser que, que, que sejam algumas bagunças que nós vemos por aí. Então, na minha concepção, é, esse problema de anti-igreja não é nem quanto a organização, mas o problema deles é a submissão de fato. Eles não conseguem estar debaixo da autoridade de alguém. Professor, mas se eu sou a igreja, por que, que eu devo ir à igreja? Se a igreja sou eu. É porque tem, tem, <risos> tem coisas que você precisa, é, é, que só podem vir do outro. Né? Você não recebe direto de Deus por revelação, por né, na, você, Deus fez com que funcionasse assim. Você, eu preciso de você, você precisa de mim, é, para a gente crescer junto. Né? É, foi, não foi Constantino que edificou a igreja. Né? Olha Mateus 16, né? É, sobre a declaração de Pedro, né, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa declaração, sobre essa rocha, né, edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo e foi ele que fundou. Né, e ele deu os parâmetros, né, ele colocou as bases da fundação. É, ele, foi Jesus que instituiu é, é, a igreja, foi Jesus que ordenou a igreja se reunir, né, pelo menos periodicamente, fazer isso periodicamente, para falar da fé, para compartilhar da fé, foi ele que que falou que a igreja tem que praticar a disciplina, né, dos faltosos, foi ele que instituiu Mateus 18, né, é, então todas essas práticas da instituição igreja, né, foram é, colocadas pelo próprio Cristo, pelo próprio fundador da igreja, né, então é, não faz sentido essa, essa igreja de um só, né então, existe... é, Essa ideia de que a igreja sou eu, é, não está de tudo errado, mas também não está de tudo certo. É né? justamente por causa disso. Existem muitas pessoas que estão sendo é, pastoreadas por pastores no YouTube. Né? A pessoa não vem mais numa igreja, ela não tem mais um pastor presente. Então a pessoa decidiu ficar em casa é, sendo pastoreada por um pastor que ela não conhece pessoalmente. É, e, e... Justamente porque algumas pessoas foram decepcionadas com a igreja. A gente precisa levar em consideração também essas pessoas que se afastaram da igreja justamente porque foram decepcionadas. É, nós comentávamos aqui sobre é, é, a ideia do, do, do, do peso e da influência do neopentecostalismo nessa debandada da igreja, é, fazendo promessas que a Bíblia não, não, não garante, que a Bíblia não faz, fazendo promessas para as pessoas... É, e as, quando essas promessas não se cumprem, as pessoas se frustram na fé e abandonam a igreja Como se toda a igreja fosse é, é, irresponsável, como algumas igrejas que a gente vê hoje com essas profetadas Eu acredito que o movimento neopentecostal é, tem a sua parcela de responsabilidade maior No crescimento do movimento dos desigrejados nós vemos no último censo que o número dos evangélicos está chegando a quase 60 milhões. E o número desses desigrejados, eles correspondem a 20% desses que se dizem evangélicos. Ou seja, está em crescimento. É, nós estávamos comentando que se esse movimento é considerado igreja, é a igreja que mais cresce no Brasil. E justamente porque, levando em consideração é, as queixas e as razões de quem saiu por ofensa, essas pessoas foram atraídas para a igreja com uma oferta mentirosa. Venha que Deus vai te dar, venha que você vai receber. É feito um, uma remessa de promessa para essa para essa gente, que eles vão acreditando na promessa, e que são quase impossíveis de se cumprir, então eles ficam decepcionados com o Deus que foi apresentado para eles. Então, eu estou decepcionado com Deus, não vou mais à igreja, estou decepcionado com a igreja, vou ficar em casa. Parte disso, é, algumas pessoas consideram justificáveis. Eu acho que nós não podemos considerar justificáveis, por mais que essas pessoas estejam... É, tristes com a igreja, decepcionadas com, com a organização, a recomendação muitas vezes por nós foi, foi dada como que se uma pessoa aceita a Cristo, ela deve procurar uma igreja mais próxima de sua casa. Talvez seja por isso que muitas das pessoas foram e se decepcionaram. Hoje a recomendação ideal seria não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima da Bíblia porque uma igreja bíblica não decepciona Jesus não decepciona ninguém não tem como uma pessoa se decepcionar com um ser perfeito então a recomendação para essas pessoas que estão decepcionadas com a igreja que estão tristes com o sistema organizacional não é, é deixe de ir à igreja mas procure outra igreja mais próxima da Bíblia Procure outra igreja mais bíblica que você vai encontrar Jesus é Com lá. esse grande número de igrejas, por exemplo, que a gente tem hoje, é, é, não vai na igreja quem não quer. Né? É, se o problema das pessoas é, é de fato, a, a, a hierarquia, a ideia de não obediência, a, de não submeter é, um pastor a um, um sistema, tem igreja para todos os gostos. Hoje não justifica alguém ficar em casa. Se não é justificável, por exemplo... É, é pelo menos aceitável, professor, alguns argumentos de pessoas que se afastam da igreja. Sim, aceitável, sim. É, não é justificável, mas aceitável, né? É, muitos desses questionamentos que são apontados são são justos, né? É, há uma, como em toda instituição, em todo sistema organizacional, é, há problemas é, e problemas graves, né, de relacionamento. E se o motivo para eu ser igreja é relacionamento, né, então, é, esse, essa, talvez é, esses pontos deveriam ser observados com mais cuidado pelas lideranças né, das igrejas. É, muitos pontos foram, foram ressaltados aí, né, mas é, assim, pelo menos dois ficou muito evidente. Desses desigrejados, né, é, tem aquele grupo que é... Que, que conhece, que recebeu uma parcela boa da verdade da Bíblia, da verdade da Escritura, e se decepcionou, foi com a, com a instituição mesmo e saiu, e, mas tem o grupo que é, ouviu uma mensagem falsa, né, e conhece, veio encantado por um Deus falso, por um Cristo falso, né, é, e se decepcionou com ele. Então tem esses dois grupos. Um é falado aqui em Judas, né? no verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia, no último tempo haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São estes que causam divisões, os que são sensuais e não têm o espírito vós porém amados edificando-vos na vossa santíssima fé e orando no Espírito conservai-vos no amor de Deus né recomendações de Judas é, então há essas pessoas que que vieram encantados por uma fé falsa por um Deus falso é porque esse Deus era eles próprios né é, o Seus seu próprio desejo ter. de ficar rico Aí ele ouve um evangelista na televisão, né, um apóstolo na televisão, com todas as aspas possíveis aí, né, é, e dizendo para ele, é só vir que você vai ficar rico, é só fazer assim, assado, que você vai ficar rico. Aí o, o deus dele, que é Mamon, encantou ele dessa forma, seus próprios desejos, de Judas, né? haverá escarnecedores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Aí esse sujeito chegou encantado, né, com um Deus falso, e é lógico que vai haver um desencantamento, né, porque não vai acontecer aquilo que disseram para ele que vai acontecer. Então, é, aí ele sai da igreja, né, dessa instituição, que é uma igreja falsa, que segue um Deus falso, é, então ele é, está decepcionado com a igreja, mas não é a Universal Assembleia do Santo. É um ramo que... Talvez de a decepção instituição... da pessoa não é nem com o corpo de Cristo, Sim. mas com a igreja institucionalizada. E a ideia é... é os anti-igrejas justamente batem nessa tecla, é, dessa ideia do sistema, alguns, como que a igreja funciona no sistema, e hierarquia, algumas pessoas não concordam, não concordam com isso. Então nós podemos concordar, nós três, que embora não seja justificável o, o, o afastamento da igreja, é pelo menos aceitável algumas pontuações que essas pessoas que se dizem desigrejados... Sim, porque há, há esses desiludidos que, no final das contas, estão desiludidos consigo mesmo, né? seus próprios desejos, mas há esse outro grupo que está desiludido... Por que, de fato, a, sofreu com a idade, com né? Que realmente sofreu algum tipo de abuso emocional, algum tipo né, de pressão desnecessária, ou alguma coisa do tipo. Né? É, a, a Escritura nos recomenda a dar suporte aos mais fracos. Não afastá-los de nós. Eu, eu né? tenho a impressão, e muitos de nós fazemos isso. Né? Eu tenho a impressão que, para mim, parece que essa debandada é, é, de, de crentes da igreja, elas se dão mais em pessoas que nasceram num ambiente é, de igreja, num ambiente evangélico, por exemplo. É, eu não sei se isso é um ponto muito mais preocupante para a gente poder repensar. Né? Uma pessoa que nasceu num berço tido como evangélico, em determinado tempo, principalmente na adolescência e juventude, essas pessoas abandonam a igreja. Então a gente precisa, no mínimo, pensar isso, né? A gente Com já certeza. comentava aqui que os nossos líderes, Mateus, por exemplo, precisam dar uma repensada sobre isso, ouvir mais essa comunidade. É, esses questionamentos dessas pessoas devem ser levados em consideração, é, deve ser levantado tempo em reflexão para para a gente olhar aonde a gente está errando e consertar de fato porque nós estamos aceitando que os argumentos dessas pessoas são válidos para nós pensarmos e refletir. Exatamente. Meus irmãos, é, continue com a gente, nós vamos é, fazer um pequeno intervalo e vamos voltar. Hoje nós estamos comentando aqui com o professor Joás, juntamente com o Matheus também, sobre o fenômeno dos desigrejados. Qual que é a importância da igreja para a minha vida? Qual que é a importância da minha vida na igreja? Eu preciso também repensar isso e nós voltaremos já já para levantar e refletir sobre mais algumas questões.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 Ah, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica Hoje nós estamos tratando esse tema muito importante é, Falando sobre o fenômeno dos desigregados O que está que acontecendo com o povo Que o povo tem abandonado tanto a igreja E mais do que abandonar a igreja Abandonar a igreja, deram um nome a esse movimento é, Tem gente sendo pastoreada pelo Youtube por pastores que não conhecem no primeiro bloco aqui nós levantamos algumas questões, definimos aí os grupos de desigrejados. É, entendemos que alguns não são justificáveis, porém são aceitáveis algumas pontuações que se fazem é, quanto à igreja como, como organização. É, também levantamos aqui que se eu sou a igreja, por que, que eu devo congregar? É, por que, que eu devo ir à igreja se a igreja sou eu? E entendemos que alguma coisa tem vida que a gente só encontra no corpo. Né? Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo ensinou, é que a Bíblia ensina, pelo menos tem duas ideias daquilo que Deus deixou para a igreja, quando o assunto é igreja. É, primeiro, a gente vê a Bíblia tratando a igreja como povo, e segundo, a gente vê a Bíblia tratando a igreja como corpo. Então, hum. não, não dá para ser igreja sozinho, Línica. Não dá para ser... Corpo sozinho, não dá para ser membro fora do corpo, é, o membro fora do corpo ele vai apodrecer, não subsiste, não é assim? É, nós acreditamos que essas pessoas que têm aversão à igreja é, é meio que, como eu posso dizer, contraditório porque elas foram à igreja, se decepcionaram com a igreja, se revoltaram com a igreja, e estão dizendo, não tem, eu não vou na igreja porque na igreja não tem ninguém que, que preste, eu não vou na igreja porque a igreja está toda errada, a igreja está cheia de pecado, esse pastor está todo errado, então ele sai da igreja. Então nós temos o um movimento dos desigrejados do lado de fora da igreja, condenando quem está do lado de dentro. Então eles são os santarrões que não conseguem conviver com o pecado do que estão do lado de dentro. Então eles saem, eles estão do lado de fora da igreja, condenando aqueles que estão do lado de dentro. E nesse cenário, daqueles que os santos que estão do lado de fora e os pecadores que estão do lado de dentro, eu particularmente prefiro ser o pecador que está aos pés de Jesus. Será, professor, que o excesso de santidade ou uma pseudo-santidade de alguns faz uma pessoa se tornar desigrejado? pessoa achar que ela está num nível tão grande que vai ser essa igreja para mim não presta, eu vou sair dessa igreja, vou ficar em casa agora. Meu Deus. É. <risos> Meu Deus. Se, se, é, se é esse o caso, se a pessoa é tão santa assim, é aí que ela deve ficar na igreja. Para ver é. se santifica o resto Porque do povo. Porque é, é, vai contagiar os outros. O que a igreja mais precisa é de santidade. Né? Então esse sujeito é um sujeito extremamente necessário na igreja, no ambiente da, da igreja. Né? É. Jesus ele falou pelo menos em duas passagens que que não existe nem culto sem comunhão é, a fé não mas a fé é pessoal sim é pessoal mas não é, é exclusivista é pessoal mas mas não é, é, é uma coisa que é, é só sua a fé é sua mas é para você compartilhar né é, a comunidade dos santos é comunidade porque é onde a, a unidade é a coisa mais comum que existe. Né? É, são vários que estão pensando com a mesma mente, a mente de Cristo. E no capítulo 5 de Mateus, é, parece que está muito distante do que a gente está conversando, mas isso aqui é muito esclarecedor. Né? Mateus 5, verso é, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta. É, ele está falando de um tipo de culto. Né? Eu venho, esse era o culto vigente na época. Né? Eu venho trazer a minha oferta ao Senhor, né? venho falar com Deus, ouvir a voz dele e tal. Esse é o meu culto. É, eu não devo praticar esse culto antes de me lembrar do irmão. Né? Se trouxeres a, teu, a, a tua oferta ao altar e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então eu lembro do meu irmão. É, o meu culto tem que ter o meu irmão. Pelo menos a lembrança dele. Exatamente. Já que a fé é particular, é particular, mas não é privada. Porque mesmo quando eu estou cultuando particularmente, eu devo lembrar do irmão. Se eu lembrar do irmão e lembrar que ele tem alguma coisa contra mim, antes do meu culto, eu vou lá no meu irmão, me reconcilio, ó, eu te ofendi, é, você ficou chateado comigo, com ou sem razão, eu preciso me reconciliar porque eu preciso cultuar. Né? É, esse é um ponto. Aí outro ponto, Marcos é, 11, verso 25, é, e quando estiveres orando, um outro tipo de culto particular. Né? Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque se vós não perdoardes, tampouco vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então é outro culto particular, onde eu me lembro do irmão, mas agora eu me lembro é que ele me ofendeu. Da mesma forma, o meu culto é infrutífero, improdutivo. Não é culto se eu não perdoá-lo. Se não for é, então no outro. o meu culto sempre vai depender da comunhão. Né? É por isso que lá em Atos 2, 42, né, está, está as bases, né, os fundamentos da igreja, né, que é a doutrina, a comunhão e a oração. né a doutrina dos apóstolos na comunhão dos santos e na, nas orações. É, então, é comunhão está no centro disso tudo não é à toa. Né? Doutrina, comunhão e orações. Né? A comunhão é central para a fé cristã. Né? É, eu sou tão entusiasta da Igreja que eu acredito, verdadeiramente, que acredito com muita convicção, é, e se você tiver tempo eu te mostro os argumentos, é, que a Igreja começou no deserto. Né? É por isso que chamava Carral, né? Congregação. É, é, eu acredito que começou lá no deserto. O povo saiu do Egito, igreja. Né? O que que Deus falou? Libera o meu povo aí, não é porque eu vou levar eles para uma terra. né? O meu negócio com eles não é terra. Eu quero comunhão. Né? É, eles eles vão me prestar um culto no deserto. no deserto. Eles vão celebrar para mim uma festa no deserto. Então o negócio é comunhão. Ele queria aquele povo todo junto com ele. né? Eu quero ler um texto aqui também, só para... Né, é, é fortalecer os argumentos de Hebreus 10, 25 nós estamos pontuando aqui é, não deixando de congregar como é costume de alguns, está dizendo o escritor aos hebreus, é, então essa ideia de desigrejado não é uma ideia de hoje não, então a ideia de deixar de congregar já é desde os tempos bíblicos, aí o escritor vai continuar dizendo assim é, não deixar de congregar como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros ou seja, existem coisas que a gente só consegue fazer na companhia um do outro então por isso a importância da igreja então por isso a importância é, é, do culto, de eu vir ao culto embora eu seja uma igreja particularmente eu preciso vir ao culto porque tem coisa que eu só viverei na companhia do outro então essa é a ideia da comunhão é, a importância da igreja para os dias de hoje se dá, eu acho que basicamente nisso eu preciso de você, você precisa de mim eu tenho qualidades que você não tem e que você precisa. Igualmente, você tem funções que eu preciso e que não acho em mim mesmo. Então, com você, eu sou melhor. Com você, eu estou mais preparado para enfrentar os desafios que a vida atual me propõe. Exatamente. E, irmão, tem é, um texto bíblico, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai olhar o fruto do Espírito, é, a gente entende que o fruto do Espírito se manifesta em contexto de comunidade. Então, todo fruto do Espírito, que, que a, que, que, todo fruto que o Espírito me dá, ele é em favor do outro. Então, não dá para eu falar de longanimidade, é, por exemplo, esse fruto é um fruto em favor do outro, o amor é um fruto em favor do outro. Então, tudo que o Espírito Santo me dá, os dons também é em favor de comunidade. Então, se eu tenho um dom da profecia, é para usar pela comunidade. Né? Os dons que eu tenho é para a comunidade. Então por isso a importância é, é, de, de congregar. Tem alguns gomos desses frutos aí que alguém até argumenta, os mais egocêntricos né? argumenta hum. que é possível. So... Não, paz. Paz é eu lá naquele monte lá, sozinho, eu e Deus e a natureza. Isso aqui é paz. Né? Agora, amor, né? alegria. Como que é alegrador você encontrar com alguém que você ama? Né? É tão diferente da alegria que você tem consigo mesmo, se é que isso existe. Né? É, paz, longanimidade, benignidade. Como é que, como é que eu, é, eu descubro que eu sou benigno se eu não me relaciono com ninguém? E talvez seja por isso, é, é, porque a gente não entende essa ideia de, de ser benigno, ser longânimo, que há essa debandada de igreja porque eu não quero ter paciência com o erro com o pecado do outro. né? É, eu quero que todo mundo tenha paciência com os meus pecados. Geralmente. É, e em contrapartida, eu não quero oferecer essa mesma paciência com o erro do outro. Talvez seja por isso que as pessoas estão largando a igreja, Mateus Falta de paciência. Geralmente, é, essas pessoas são muito tolerantes quanto aos seus pecados... Mas não está nem um tolerante pouco de ser zero. tolerante com o pecado do irmão. É, isso também é um fator primordial para as pessoas se afastarem da congregação. Eu preciso, a gente está concordando aqui que a gente precisa congregar. É, alguns pontos, algumas críticas quanto à igreja institucionalizada são aceitáveis. É, e a gente entende que a gente precisa debruçar sobre isso, assentar com as pessoas, conversar, entender por que, que, estão, por que, que estão se afastando. É, eu acho que uma pergunta assim, que, que soa na nossa cabeça. É, se eu não for à igreja, se eu não for à igreja, nunca participar de uma igreja, decidir congregar em casa, eu não posso ser salvo se eu não for? Se eu não for numa igreja, não dá para falar de salvação se eu não for na igreja? É claro que a pergunta é para o Matheus, que é convidado, <risos> deve falar mais do que nós. Né? Então a pergunta é se, é se existe a possibilidade de salvação fora da igreja. É. Eu acredito que uma pessoa pode conhecer a salvação aonde quer que ela esteja. Ontem, falando no estudo da nossa igreja, falando sobre pentecostalismo e enfatizando esse neopentecostal, eu disse que é, eu acredito que as pessoas podem ser salvas lá. Eu acredito que as pessoas possam conhecer a Jesus e a verdade libertar, né, como que a escama cair dos olhos e elas enxergarem a verdade. Porém, é impossível essas pessoas salvas continuarem lá. Da mesma forma, aplicando para nós no movimento desigrejado. Eu acredito que uma pessoa sozinha, com a Bíblia em casa, em oração e meditação, possa descobrir a verdade revelada pelo Espírito Santo e através da Palavra. Porém, na medida de que essa pessoa vai conhecendo as Escrituras e lendo a Palavra, automaticamente a Bíblia vai direcioná-la, para alguma congregação, para alguma igreja mais próxima da Bíblia. Então essa revelação, essa revelação da, da, da palavra, da verdade, fará com que a pessoa convirja para o corpo, a, a Bíblia conduzirá a ela à congregação. As Escrituras apontam para a igreja. Certamente. Concordo sem, com isso. Sem dúvida nenhuma. É, é, é lógico que a salvação é um fenômeno, assim, esplêndido. Não dá para explicar, né? É... é, é... É, algo, é um fenômeno da graça de Deus, né, que é inexplicável. Mas no sentido de que alguém pode ser salvo sozinho. Sim, acredito. Agora, se ele tiver tempo, ele fatalmente, como Mateus indicou, ele vai é, se imergir se, se na, na comunidade, na comunidade dos santos, para exercitar os dons, para ser edificado pelo outro, para ser disciplinado, né? É, quando necessário Para ter o suporte Quando estiver fraco né? Então é fatalmente é, é, Alguém pode ser salvo Sem a comunidade, sozinho Se ele não tiver tempo De, de ingressar na comunidade Para complementar é, Quando a gente fala de salvação Pela fé e pela graça a gente está dizendo que a salvação é de graça e independente da igreja. Se a gente colocar que só pode ser salvo dentro da igreja, então a salvação não é pela graça, é pela igreja. <risos> então a pessoa ela é salvo pela graça. Ela não depende da igreja para ser salvo. O ladrão, o ladrão da cruz congregou em qual igreja? Ele não congregou. Então, como o Joás disse, a questão do tempo e da oportunidade. Uma pessoa pode conhecer a Cristo através da revelação num momento. E se Deus a tomá-la para si... Eu acredito piamente que ela será salva. Mas se ela tiver a oportunidade de conhecer as escrituras, como eu já disse, as escrituras direcionará essa pessoa, à congregação, à comunhão com o seu próximo e o exercício da comunidade cristã, que é a igreja. Amém. Você que nos ouve aí na sua casa, talvez esteja desigrejado, né? abandonou a igreja, te decepcionou. Professor, o que eu devo fazer se a igreja me decepcionou e eu saí da igreja? Dá mais uma chance para é, assim, se for, se, se for uma, uma a igreja. Assim, né? Né? se for uma decepção justa, né? é, nós apontamos algumas aqui, a instituição não é igreja nada, o evangelho que eles pregam não é evangelho nada, esse Cristo que eles apresentam, qual Jesus? Né? Não é o Jesus da escritura? É, é justificável, tinha que sair mesmo, você está certíssimo, está correto. É, agora, se for essas outras coisas que nós apontamos, é decepção com alguém. Né? Pessoas são falhas e elas estão na igreja por causa disso. Porque são falhas e precisam ser aperfeiçoadas na comunhão. Né? É, então dá mais uma chance. Você <risos> procura uma resolve, igreja né? bíblica, né? como o Mateus falou Exatamente. aqui algumas vezes. Né, procura uma igreja bíblica que vai dar certo. <risos> Perdoa a gente né, nas falhas que nós cometemos. É... Mas a ideia de, de aperfeiçoamento na comunhão, aperfeiçoamento na fé, é que mantém a gente. Conclua para a gente, professor. Então, pra, um recadinho para essas pessoas que se encontram nesse estado de desigrejado, é, dê mais uma chance não só para a igreja, dê mais uma chance para você mesmo. Você precisa da igreja. A igreja precisa de você é, no que tange da sua função a, a sua função no corpo, mas você também precisa da igreja. Você precisa se, da vida do corpo. Se você está decepcionado com certa igreja, procure outra. Nós não estamos fazendo propaganda especificamente da... da Assembleia de Deus. Da né? denominação, mas nós estamos fazendo propaganda do reino de Deus a igrejas de todo tipo e para o seu gosto. Dê mais uma chance para a igreja. Irmão, você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado. Espero que você seja edificado pelo nosso programa através desse tempo que nós apresentamos aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Mateus, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Deus Thiago. te abençoe. Professor Joás, muito obrigado, Deus abençoe. Pátio Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 4.